O Assassinato Cruel, de Daniela Pérez. Um dos crimes que mais chocaram o Brasil nos anos 90, completa 30 anos e será contado na primeira edição deste documentário. A atriz que foi morta no dia 28 de dezembro de 1992 com objeto pérfuro cortante, semelhante a um punhal. O corpo dela foi encontrado em um local ermo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Guilherme de Pado trabalhou com Daniela Pérez na novela Corpo e Alma, da Rede Globo. Até hoje, a motivação do crime é controversa. Entre as motivações, estaria um possível sentimento de desprezo pelo papel por parte de Guilherme e ciúmes da esposa dele, Paulo Tomás. Guilherme de Pado e Paulo Tomás foram acusados de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por terem utilizado recursos que dificultassem a defesa da vítima. Guilherme foi condenado a 19 anos de prisão no dia 15 de janeiro de 1997. Já Paula foi julgada em 16 de maio de 1997, sendo condenada em 18 anos e 6 meses de reclusão. Guilherme de Pádua foi solta no dia 14 de outubro de 1999. Ele cumpriu apenas um terço da pena e foi libertado por um bom comportamento. Paulo Tomás foi libertado no fim de 1999. Ela, assim como Guilherme de Padua, cumpriu apenas um terço da pena e foi libertada por um bom comportamento. Trinta anos após o crime, Paulo e Guilherme têm a ficha criminal limpa. Ela se formou em direito, casou de novo e mudou de nome. Ele virou pastor na Igreja Batista da Lagoinha, em Minas Gerais. A justiça foi feita. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos acompanhando, assistindo, prestigiando o nosso programa, Justiça em Debate. Um dia muito especial hoje, que eu estou aqui com o nosso sempre parceiro, o Bispo Júlio, que é responsável pela Igreja Cristã Mundial aqui em Suzano, e também com o Jorge Lordello, que na verdade dispensa qualquer tipo de apresentação, muito conhecido na nossa cidade. É articulista aqui do Diário de Suzano e é apresentador do programa Operação de Risco na Rede TV. Eu já vou começar passando a palavra para o Bispo Júlio fazer seus primeiros cumprimentos. Também para o Dr. Jorge Lordello, que pediu para não ser chamado de doutor, mas eu não consigo... <risos> E a gente vai ter aqui um bate-papo hoje muito interessante com algumas considerações sobre o caso Daniela Pérez, que acabou de completar 30 anos e que repercute muito atualmente por conta do documentário lançado pela rede HBO. Bispo, fica à vontade, é um prazer estar aqui com o senhor, viu? Obrigado, obrigado pelo convite. Privilégio a gente poder estar junto aqui e conversar um pouco. né? É claro que é um caso emblemático... E para a gente pensar, hoje a gente tem uma avalanche de notícias, né? Todo dia a gente é inundado de informação. Mas existem aqueles casos que marcam a gente, e é muito fácil a gente começar a, a pontuar esses casos, né? É, onde você estava quando recebeu essa notícia? Quando você consegue ter essa memória de onde eu estava quando eu recebi essa notícia, você percebe o quanto isso marcou a sociedade, e quanto isso marca né, a vida das pessoas, aquilo que vai ser marcante. Então, por exemplo, é, a gente acabou de agora completar o 11 de setembro, um pouco antes da gravação aqui, eu lembro exatamente onde eu estava quando estava a notícia. E agora, completando 30 anos do caso da Daniela Pérez, eu lembro exatamente onde eu estava quando a notícia. Eu era estagiário do Senai na época, na antiga Kornig, aqui em Suzano, e foi logo cedo, quando eu estava chegando para o meu estágio, eu recebo a notícia. Olha, você viu o que aconteceu? É esse tipo de casos que marcam a sociedade, provoca mudança de mentalidade, de pensamento. E eu acho que 30 anos depois, vale a gente tirar um tempo para conversar. Doutor, senhor conhecidíssimo aqui na, na área, principalmente criminal, né, doutor? Delegado, atuou muito aqui em Suzano. E o senhor deve ter uma lembrança muito viva desse caso O, o senhor já era delegado na época Deve ter acompanhado a, a investigação dos colegas do senhor O que, que o senhor lembra? Bom, inicialmente doutor Dário, obrigado pelo convite Pastor Júlio, o bispo Júlio, prazer em conhecê-lo pessoalmente O senhor é muito falado aqui na cidade E parabéns pela iniciativa do diário Que esse podcast que eu acho que vai ser um sucesso Olha, a minha história em Suzano começou em 89 Eu fui delegado de polícia com 22 anos Fui enviado a Suzano Fiquei em Suzano muito tempo. Ainda tenho muita coisa em Suzano que eu frequento e adoro essa cidade. Mas o caso Daniela Pérez uh, aconteceu em 28 de dezembro de 92. Eu era delegado em Suzano. Só que eu queria complementar uma coisa interessante que o bispo Júlio falou. Naquela época, a bispo, não tinha internet. Uhum. Então, o repasse das notícias era mais lento. Porque os únicos veículos de comunicação você tinha... A televisão, o rádio e os jornais. Beleza. E televisão, rádio e jornal, você, você demora um tempo para que a notícia chegue. O, o veículo de comunicação mais rápido é o rádio. Porque o, a pessoa pode a qualquer momento parar a programação e dar uma notícia. Mas hoje não. Hoje nós temos a internet. Hoje, com a internet, a notícia ela se espalha em tempo real. Em menos de 10 mi minutos, se o caso for grave, todo o Brasil já tem o vídeo, a notícia na mão e está sabendo. E naquela época, eu me recordo, porque inicialmente a Daniela Pérez desapareceu. Ela, a, o, o, o fato não começa como um crime de homicídio. Uhum. Na verdade, ele começa com um desaparecimento. aonde está a Daniela Pérez? Ela saiu para gravar, no Rio de Janeiro, e não retornou para a casa dela. O marido começa a ligar para as pessoas, liga para a mãe, para a Glória Pérez, e começa a procurar. Isso é muito comum na polícia quando alguém se, se, é, some, faz um boletim de desaparecimento... Só que se tratava da maior artista de 92, daquela novela que fazia um sucesso trondoso. Protagonista. Protagonista. Né? protagonista era a mulher mais bonita do Brasil. Ela tinha todo o um encantamento da maneira como ela dançava. Era a principal novela com índices de audiência brutal. E ela fazia o par romântico do casal, do, da novela. Então aquilo ganhou a proporção. Mas se fosse hoje, a proporção seria muito maior porque as pessoas teriam mais notícias. Antigamente, você tinha que ligar a televisão, tinha que esperar no rádio e no jornal. Hoje não. Hoje as pessoas acompanham, além dos veículos de comunicação tradicional, você tem o WhatsApp, onde uhum. a informação corre solto e muito rápido. Mas, doutor, é, assim, o senhor falando uma pergunta, se me permitir. Claro, sim. É, eu vejo que hoje, hoje a notícia se espalharia muito mais rápido. Será que ela teria a mesma profundidade hoje que teve há 30 anos atrás? Teria. teria eu, eu vou, isso é uma pergunta muito interessante pelo seguinte. O caso da Daniela Pérez teve muita repercussão na época, mas muito menor que o caso Isabela Nardoni, uhum. que o caso goleiro Bruno. Muito menor por quê? Porque não tinha veículo de comunicação tão rápido como a internet. Entendi. Hoje a informação é em tempo real. Sim. Eu, eu me recordo, porque naquela época eu não fazia parte de programas de televisão, mas a partir do caso Richtofen eu comecei a ser convidado para participar de programas e o caso Isabela Nardoni, eu Sim. já era comentarista na Rede TV e nós cobríamos diariamente o caso de manhã, tarde e noite. Só que no caso Isabela Nardone, as redes sociais ainda não eram Tão estouradas como hoje. E o WhatsApp também não existia. Uhum, então, hoje, os casos mais recentes, e eu posso dizer o caso que eu cobri também do goleiro Bruno, e os casos mais recentes, da Mércia Nakashima, são casos onde a utilização do WhatsApp das redes sociais é brutal. E aí você tem uma permeabilidade de notícia em tempo real. E isso, Bispo Júlio, faz com que o número maior de pessoas queira saber uhum. quem matou fulano de tal. As pessoas ficam assistindo como se fosse um verdadeiro reality policial. Eles querem saber na televisão, no rádio, mas principalmente nas na redes sociais e também no WhatsApp. sim Eu acho interessante, é, o senhor falou das redes sociais, e quando a gente fala das redes sociais hoje em dia e de notícias, surge o tema fake news, né? Uhum. E a imprensa... É, Diz, né, defende que a notícia deve vir pela imprensa, por é, canais sérios de comunicação, porque é por isso que tem fake news. O interessante do caso da Daniela Pérez, não existia internet, né, não existiam redes sociais. A notícia era monopólio da grande imprensa e o que se reclama naquele caso, inclusive a mãe dela, a Glória Pérez, é do jeito que a imprensa abordou o caso. A, a imprensa misturava os personagens com a vida real. Tanto que é interessantíssimo o quanto as pessoas ainda acham que o Guilherme de Pádua e a Daniela Pérez eram amantes. E, e isso nunca existiu. O, o, o, as investigações e o processo afastam isso, que é o que o documentário mostra, né? Mas a imprensa, as, as revistas, elas insistiam em não falar que o Guilherme de Pado assassinou a Daniela Pérez, mas falar que o... acho que era a Bira o personagem dele. O Bira matou a Yasmin. É, é, acho que era Yasmin também o personagem dela. E, e misturavam e colocavam fotos dele se beijando nas notícias, mas eles se beijavam porque era no, Dentro do perso no, da no personagem, personagem né? E existe todo um... Um conflito de narrativas nesse caso. E aí, Bispo, acho interessantíssimo, é, a gente tem alguns pontos, inclusive da vida deles atualmente, mas algo que por um momento foi explorado e por outro momento não foi explorado, inclusive um dos promotores do caso fala isso, que parece que foi feito um ritual macabro ali, na, na, na é, foi feito um, uma espécie de sacrifício da moça, para ver se ele conseguia mais sucesso na novela, não sei se os senhores se recordam desse ponto. Isso assim. foi uma coisa muito divulgada na época, né? no, no momento de... Da, da maneira como o cenário é construído. Né? Mas é interessante pensar, de, como você estava falando um pouco antes disso, o que é o imaginário popular e como a, a, isso vai criando uma consciência coletiva, muitas vezes sem você perceber. Então, é, é muito comum que atores que estão fazendo vilão sejam hostilizados no supermercado, na rua. Por quê? Porque no imaginário aquilo vai criando... A pessoa, se por um lado consciente, ela sabe que é, aquilo é uma novela, no inconsciente dela, para ela, aquela pessoa é o vilão, é né, o, o, o personagem mau... Então, muitas vezes, é essa imaginação coletiva que vai dominando a mente das pessoas e vai cativando elas. Então, aquilo os olhos veem o que querem ver. Né? A gente, a nossa alma percebe. Então, por isso, a Bíblia tem um texto que é, é fantástico a esse respeito, que quer é dizer assim, como imagina a tua alma, assim é. Então, é possível que dentro da minha alma eu esteja criando uma visão e eu crie um mundo para mim. Como imagina a sua alma... Assim é, eu vou criando um mundo, e aí é que o, o coletivo, o outro faz a diferença na minha vida. Porque se eu começo a imaginar algo, mas que só eu estou vendo, eu começo a imaginar algo que só eu estou enxergando, quando eu estou perto de vocês, vocês também estão vendo esse copo? Não, estamos vendo, então é real. Mas e se só eu estou vendo esse copo e vocês não estão vendo? Então, é no outro que a gente evita as nossas loucuras. É com o outro que eu começo a, a me livrar. Então, o que, que leva um cara a fazer isso? Ele foi criando nele. E aí ele não tem o outro, não tem o próximo. É por isso que a vida com o próximo... O homem não nasceu para viver só. O ser humano não nasceu para viver isolado. A vida com o próximo é que vai o que, que é a minha loucura e o que, que é a minha realidade. Então, eu estou vendo esse copo, vocês também estão vendo? Então, esse copo existe. Só eu estou vendo, vocês não estão vendo? Isso não é real. Então, muitas vezes, essa, esse coletivo né, que vai criando essa imagem, e é com o outro que a gente vai distanciando essa loucura. Agora, bispo, tem um ponto importante que o Dário comentou. Naquela época, nós não tínhamos internet. Volto uhum. a repetir. Então, as pessoas compravam o que elas viam na mídia. Sim. Mídia escrita, mídia falada, mídia televisionada. Ok. O grande problema, tanto naquela época que isso sempre existiu, mas hoje é maior, que muitos jornalistas, muitas pessoas que escrevem ou participam de programas, eles querem cliques para ganhar dinheiro. Ok. Monetizar. E aí a pessoa ela começa a polemizar. E ela cria teorias da conspiração. Então, muitas vezes, como disse o bispo, uma pessoa falando com veemência, ela consegue convencer tantas pessoas, uhum. o quê? Que aquele crime teve aquele viés. Eu vou dar um exemplo, que foi a morte na Zona Norte de São Paulo, onde morreu aquela família de policiais militares. O, o famoso caso Pesseguini, onde foi encontrado numa casa na Zona Norte... Assassinados o pai, que era a policial militar da rota, a mãe, que era da força tática, dois tios avós e o filho. A polícia inicia uma investigação e nós começamos a verificar que muita gente na imprensa, principalmente na televisão, começou a defender que o garoto não era o assassino da família. Ah. Mas por quê? Buscando a atenção e a audiência. Sabe, pelo, pelo motivo do seguinte, que as pessoas não queriam acreditar, e aí nós caímos no coletivo, uhum. que disse, disse o bispo Júlio, as pessoas não queriam acreditar que um garoto de 12 anos pudesse fazer aquilo. Por mais que a polícia apresentasse provas, uhum. e a maior prova foi aquele vídeo do garoto pegando o carro do pai e indo para o colégio após a morte de toda a família, ainda se batia que não tinha sido garoto que tinha sido uma facção criminosa, que tinha sido um desafeto. E eu me recordo, naquela época eu, eu, eu cobri esse caso na Sônia Abrão, no Rede TV News, no Super Pop, e a Polícia Civil, já cansada de ouvir tanta bobagem e gente desvirtuando provas, influenciando no coletivo Sim. das pessoas, a polícia acelerou a fabricação do laudo, da, da perícia, são quase 300 páginas. Isso foi dado para toda a imprensa é, numa sexta-feira à noite. Eu passei o fim de semana estudando e na segunda, no programa da Sônia Branca, é das 3 às 5 da tarde, eu dissequei aquele laudo por completo mostrando que a versão policial era correta. Então ali não tinha mais. Nós separamos o joio do trigo. Uhum. E aí outros canais de televisão pararam de tocar no assunto, não, quis, não queriam nem mais cobrir, porque nós tínhamos mostrado através do laudo que o garoto infelizmente, matou os pais, matou os tios-avós e, por fim, ele se matou. Então, é muito preocupante hoje, aonde você tem jornalistas, entre aspas, com um canal no YouTube, jornalistas, entre aspas, com um perfil na internet, falando a bobagem que desejam, sem nenhum tipo de prova, ou muitas vezes com viés, querendo um clique ou viés político. E influencia aquela pessoa mais leiga que se impressiona com uma pessoa falando uhum, firme. Sim, e... Teoria da conspiração é algo que atrai muita atenção, né? Sim. Então, aquela teoria, aquela ideia de que estão é, escondendo algo de você e, e vamos tentar revelar, né? E o Bispo falou uma coisa muito interessante, a, a importância do outro, né? E esse caso, e eu acredito né, que a importância do outro pode ser positiva ou negativa. Sim. E nesse caso, o, o Guilherme de Pádua, ele não estava sozinho. Ele tinha lá a esposa, As a coisas. Paula, né? que foi um catalisador, um incentivo para o mal, né? que é o, o que se tem no, no, no processo, o que o documentário mostra, que existia um plano entre os dois, né? que ele, ele, ele via, parece que o personagem dele, naquele momento, começava a perder importância, porque ele era o par romântico da moça, só que ele seria deixado de lado, e assumiria ali o par romântico, o Fábio Assunção. Uhum. Um ator mais importante que ele, mais famoso que ele, e que inclusive eles já tinham tido um desentendimento numa peça de teatro, em que ele deveria dar um soco no Fábio Assunção de mentira, e deu um soco de verdade, deslocou o maxilar do Fábio Assunção. E ali ele se via nesse momento, né? que ele E ele já sabia, isso já era é, previsto na novela, e ele tentava influenciar a Daniela Pérez para que ela conversasse com a mãe para mudar o, o, o, hum, o viés espero. da história, para que eles continuassem juntos sendo aquele par romântico. Diz que ele, ele tinha delírios que ele seria o novo Tarcísio Meira, que ela seria a Glória Menezes, que o Brasil amava aquele casal. E ele faz isso junto com a esposa. Planejam é, é, é o, o sequestro dela e, e levam ela para um lugar específico pra matar ela num ritual, pra que eles é, conseguissem poder, conseguissem, e ele achava que não seria descoberto, e ele foi no velório, e ele deu entrevista lamentando a morte dela, uma coisa louca demais, né? E eu acho que é isso, bispo, dentro do que o senhor falou, a importância do outro, né? Essa esposa poderia ter levado ele para um lugar bom. Sim. Cara, você tá doido, não pensa nisso. Virão outras novelas, né? Mas não. Fala, ó, boa ideia. Quando você, uh. quando você tem alguém para conversar, quando você tem amizade que vai é, além do, do comentário no Facebook ou no Instagram, quando você tem o outro para contrapor... Porque imagina o seguinte, se naquele momento ele tem um bom amigo com quem ele pudesse dividir seus pensamentos. Isso podia ter mudado o rumo dele. Agora, quando a pessoa ela, ela se deixa levar pelos seus sentimentos e começa a ser dominada por ela, é, a gente falava aqui, pré o doutor testou que sempre né, o, o crime né, ainda é, é uma coisa que atrai o ser humano. E eu falei assim, ó, desde as primeiras páginas da Bíblia, a história já começa com o crime que é Caim e Abel. Né? Caim e Abel e esse, que é o, o irmão, os dois irmãos que se matam, mas é interessante só para concluir aqui, o pensamento é, esses dois irmãos, quando um começa a ter o pensamento, há uma advertência, há uma voz de consciência Deus fala né a Caim no texto bíblico olha, sobre ti será o teu desejo Sobre ele você deve dominar. O homem é esse animal que tem os seus desejos, mas que precisa governar, dominar os seus impulsos. Então, olha o que Deus diz. É, é, é muito forte, porque ele está olhando para o irmão e o sentimento, o desejo começa a nascer. E Então, é dito a ele, se te proceder bem, você não vai ser aceito. Se você proceder mal... O pecado jaz à porta, ou seja, quem vai te sequestrar e te levar está aí na porta. Você precisa escolher a atitude que você vai tomar. Se proceder bem, você é aceito. Se procederes mal. E é interessante, esse, esse jaz à porta, é a figura no hebraico ali é muito legal, porque é uma linguagem muito rica, e ela diz assim: ele está como um animal, sabe aquele animal a espreita para atacar? A expressão hebraica ali naquele texto de Gênesis 4, 3, 3 perdão. Aqui, ó, está aqui para atacar. Aí ele diz assim, sobre ti é o teu desejo, sobre ele você deve dominar. Um homem, Provérbios vai dizer, o sábio Salomão, né? Um homem que não tem domínio próprio, ele é como uma cidade sem muros. A qualquer momento é invadido, é tomado. Então essa é uma, uma realidade, por isso que eu preciso de uma voz de consciência. E muitas vezes o papel do sacerdote, do amigo, ele é essa voz de consciência. Se você divide seus pensamentos, alguém vai dizer, cara, não entra nessa. Legal. É, esse nosso podcast foi pensado assim, né? Uma conversa jurídica mas também uma conversa espiritual. Jurídica, eu tô, é. tô aqui entre os doutores. Mas a gente tá fazendo uma troca muito especial e essas palavras, isso que o bispo trouxe agora, e é interessantíssimo como tem lá. A, a gente precisa de alguém que conheça pra guiar a gente, mas tem respostas ali na Bíblia desde tá o tudo lá. E eu vou deixar um gostinho aqui, fazer uma breve interrupção pra gente abrir depois um segundo momento. E vou deixar um gostinho que a gente vai começar usando toda esse, a, essa experiência do Dr. Lordello e vamos tentar entender por que alguns casos que tem tanto potencial para explodir na mídia não explodem e outros explodem muito mais. O, o que gera esse interesse? O que faz um caso ter uma repercussão maior do que o outro? Eu acho que o Dr. Lordello é uma das pessoas mais experientes tanto juridicamente quanto na cobertura da mídia desses casos. E a gente vai, no nosso próximo momento, abrir falando isso. Agradeço quem está com a gente aqui até agora e já deixo esse convite. Acompanhe o resto dessa discussão.